Salve, salve rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Primeiramente, quero agradecer pelos 8 mil inscritos aí no canal, beleza? Chegamos a essa marca, falta apenas 2 mil inscritos para chegarmos a 10k. É uma conquista muito grande para mim, entendeu? E, graças a termos chegado a 8 mil inscritos, estarei postando para vocês o download aí do mod Batedores, ou pode ser também Rokan, né? que é para andar em dois e eu arrumei ele não sei se alguém já tinha arrumado possivelmente sim ou não e agora é, é a distância será uma distância curta como vocês podem estar vendo aí beleza as teclas para ativar e desativar são home e end beleza é, e é isso, quero agradecer a todos vocês pelos 8 mil inscritos Tamo junto, é nóis Não se esqueça de curtir a página aí no Facebook Naylor OFC, beleza? Inscreva-se no canal Dá um like aí no vídeo Acesse meu site BrasilGTA.com É nóis, galera